Você vai começar seu projeto agora. Você chegou na parte de hardware e você diz assim, legal, tem um microcontrolador. Esse aqui que eu tenho na mão é um ESP32. Aí surge a primeira dúvida. Vou direto de firmware ou bare metal ou vou usar o sistema operacional que eu consigo executar muito mais coisa. Jones, você que é um cara de hardware, como é que eu tiro essa dúvida? Bom, Jorge, vai depender da sua aplicação. Se você tem a necessidade de apenas uma aplicação rodando ali, executando sozinha, Vá de firmware, que é mais rápido, é mais fácil de desenvolver. Se você tem diversas aplicações, um dispositivo com muitos programas rodando ao mesmo tempo, então você vai de sistema operacional, que vai gerenciar todas as tarefas para você, muitas vezes de forma otimizada. E às vezes o nível de acesso a hardware também, porque lembrando, se você vai para um bare metal, você vai ter que escrever tudo na mão. Se você vai para o sistema operacional, ele já gerencia isso para você.